Antes da gente entrar nesse tema tortura, que é um tema preocupante e sedutor ao mesmo tempo, eu queria saber quem é a Diana Andrade, de onde você é, onde você nasceu, um pouquinho da sua história para contextualizar e a gente toca o barco. Bom, Elton, primeiro eu queria agradecer o convite para participar aqui do programa. Que a honra é toda nossa. Muito obrigada. É, bem, eu sou natural aqui de João Pessoa, né, tenho 33 anos. Me formei aqui na Universidade Federal da Paraíba, no em curso direito? de Direito. Sim, me Isso. formei em 2009. Desde 2010, sou defensora pública federal, na Defensoria Pública da União aqui na Paraíba. Inicialmente, eu fiquei cinco anos em Campina. Né? Passei de 2010 ao finalzinho de 2015, em Campina Grande. E no final de 2015, eu vim aqui para João Pessoa. E aí, estou atuando como defensora pública federal desde então. É, em 2016, eu assumi uma função específica aqui na Defensoria Pública da União, que é de Defensora Regional de Direitos Humanos. Então, nesta função, é, me foi incumbida a missão de atuar, mais especificamente, na tutela coletiva e estratégica em direitos humanos. E foi aí que, que eu me encaminhei para essa área de combate à tortura. Né, assumi, inicialmente, em 2016, a coordenação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e, em 2017, Saí da coordenação e passei, então, à vice-coordenação. E joga um vôlezinho na hora de folga, né? Jogo. Essa minha altura não é em vão. Jogo vôlei há mais de 20 anos. Já defendi a seleção paraibana por foi? alguns anos. Não, então vamos mais para o esporte. Defendeu aonde? Um. Não, agora eu não sabia. Pensei que era um vôlezinho ali, mexeruca, mas é coisa grande. Onde foi essa disputa? Bom, é, desde criança, né? Sempre tive uma altura acima da média, tenho 1,79m. E os técnicos dos colégios já ficam de olho, aquelas meninas que dão aquele famoso espichão. Ah. Então, desde os 12 anos eu comecei a jogar vôlei. Aos 14 para 15 anos, eu não me lembro ao certo, fui convocada para a Seleção Paraibana Infanto, que é o primeiro nível da Seleção Paraibana. E aí eu defendi a Seleção aos 14, aos 15. Até os 18 anos eu defendi a Seleção Paraibana em alguns campeonatos brasileiros de Seleção. Além dos colégios, é claro... Durante a universidade também não consegui abandonar meu vôleibol e defender o FPB durante quatro anos nos Jogos Universitários Brasileiros. Só para arrematar essa, esse tema do esporte, você não é do tempo do Jornada nas Estrelas não, que é aquele saque que Bernardo dava. Parece que só ele fazia aquilo no vôlei, né? eu nunca vi mais ninguém pois fazer. Pois é, eu também não tenho notícia. Eu assisti algumas vezes... Eu não sou do tempo do Jornal nas Estrelas, mas assim, as minhas amigas e o meu time vai me obrigar a dizer que eu sou do time do Jornada Vôlei aqui na Paraíba. Ah. Então, a gente disputa a Liga Paraibana, é uma equipe, fomos vice-campeões ano passado. Ok. Você e... falou em direitos humanos e eu percebo que esse tema no Brasil é tratado com muito desconhecimento, com muita ignorância. É muito comum, inclusive, a gente ver comunicadores, sentar o pau nos direitos humanos sem saber, nunca leu a Constituição, nunca leu uma carta de princípios universal dos direitos humanos e fala um monte de besteira sem saber. Afinal, o que são direitos humanos? A senhora pode explicar um pouquinho para os menos informados inteirados a importância dos direitos humanos? Olha, eu sempre agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre isso, né? É, primeiramente, é muito estranho um comunicador, alguém que está na mídia, é combater e às vezes com veemência os direitos humanos porque se existe liberdade de expressão, se existe uma imprensa livre, se existe a possibilidade de noticiar fatos criminosos, noticiar ilegalidades, noticiar o que for, isso se deve à, à garantia e à liberdade fundamental de liberdade de expressão, o direito fundamental à liberdade de expressão. Então é muito, é muito contrassenso você estar se valendo de um direito humano e ao mesmo tempo está indo contra os direitos humanos. É como se, por exemplo, os animais fossem contra os direitos dos animais, me, me entendem? Então é um contrassenso muito grande, mas muito brevemente, os direitos humanos são aqueles direitos que derivam é, essencialmente da dignidade da pessoa humana. São os direitos mais básicos que a gente precisa ter para conservar a nossa condição de humanidade. Então, aí se incluem desde o, o direito à liberdade, o direito à intimidade, o direito à privacidade, os direitos políticos. O direito a se alimentar. Direito a se alimentar. e aí, já... Direito a não apanhar. Direito a não ser torturado, não direito ser escravizado. Direito a não dar aquelas entrevistas que nem sempre o cara quer dar direito dele. Eu é, tô liberdade, errado. Eu tô errado. é a liberdade que cada claro. um tem de fazer o que bem o lhe aprover. E desde que a, que a lei assim o permita. Então, existe uma vasta gama de direitos. Cada dia surgem novos direitos humanos, porque assim como... É, a sociedade avança, a tecnologia e, e as necessidades avançam, avançam também as novas demandas por direitos humanos. Então, por exemplo, o direito ao meio ambiente saudável, o direito ao desenvolvimento, é, o direito à privacidade dos dados genéticos, são todos os direitos que vão surgindo conforme a, as exigências dos seres humanos também vão mudando. Então, todos esses direitos fundamentais, saúde, educação, trabalho, previdência, tudo isso é direitos humanos, embora hoje em dia, infelizmente, os maus comunicadores, os maus programas televisivos, especialmente os que veiculam narrativas policialescas, se dediquem a deturpar esse conceito tão importante para a nossa população. E muitas vezes me parece, Welton, que isso é uma forma de tirar o foco é, necessário às questões principais de direitos humanos. Então, por exemplo, quando a gente tinha uma reforma da Previdência é, que, que visa acabar com a, pre a Previdência de, de pessoas pobres, muitas vezes, trabalhadores que se dedicam a vida toda a, a, a, enfim. A, a tirar esse sustento e depois na velhice ou ficar sem, ou uma reforma trabalhista em, em, em votação, dizer que isso não é direitos humanos, dizer que direitos humanos é só coisa para bandido, é uma forma até de desmobilizar e de desinformar as pessoas que tanto precisam da defesa de seus próprios direitos. Agora, o que a senhora teria de dizer, por exemplo, o cidadão desinformado que se limita em, em cima desses programas policialescos, que passa essa ideia de que os direitos humanos são para proteger o bandido. Quando o bandido sofre alguma coisa, o direito humano chega. Quando o, o, o cidadão de bem faz alguma coisa, os direitos humanos deixam para lá. O que, é que a senhora diria para mostrar o outro lado, que a verdade não é essa? Olha, eu posso dizer com o meu próprio trabalho, né? Existem mais de 200 procedimentos, eu acredito, hoje, aqui na Defensoria Pública da União da Paraíba, no Ofício de Direitos Humanos, e um desses procedimentos é esse que a gente pretende tratar aqui hoje, que é a atuação na área da tortura. Existem procedimentos de defesa das mulheres contra a violência obstétrica, que são, que são aquelas formas de violência que as gestantes muitas vezes sofrem. Existem procedimentos de garantia de moradia, garantia de remédios, exames, medicamentos, filas de cirurgia, educação, acesso à universidade, enfim... Direitos previdenciais. Então, existem tantas formas de atuar em direitos humanos e apenas uma delas, que é muito importante, é preciso dizer, apenas uma delas que se, que se atém à defesa dos direitos das pessoas privadas e de sua liberdade, sobretudo, é foco desse ataque injustificado, ilegal e, e, e absurdo por parte da, da, da mídia mal intencionada. É, vamos falar um pouco sobre o comitê. Como é que se chama esse comitê? Comitê ou de Tortura ou tem outro nome? Olha, na lei que instituiu esse comitê, a denominação é Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Né? A gente aqui na Paraíba integra um sistema nacional, existe uma lei nacional que prevê normas gerais sobre os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura e também, mais do que isso, existe uma Convenção das Nações Unidas e um protocolo facultativo a essa Convenção das Nações Unidas que foi ratificado pelo Brasil, que institui sistemas nacionais e locais de prevenção e combate à tortura em todos os países signatários desse documento internacional. De que forma esse comitê atua aqui na Paraíba? Qual é o raio de atuação? O que é que ele tem feito? Bom, aqui na Paraíba a lei é de 2011. Então, em 2011 existiu uma primeira formação desse comitê, que foi coordenado então pelo Dr. do Ciranva Farena, que é procurador da República e professor da UFPB. Nessa primeira formação, houve todo esse esforço e esse trabalho necessário para a criação de regimento, de forma de atuação, de estabelecimento de rotinas, articulação com os órgãos. Só que por falta de apoio, por falta de criação de um mecanismo de prevenção e combate à tortura, que eu acho que a gente pode falar sobre isso depois, é, esse comitê deixou de existir em 2013, ou enfim, perto de 2013. Quando foi em 2016... Novos membros foram nomeados para esse comitê. A lei prevê hoje 16 membros titulares, além de 16 outros suplentes. 16 membros, então, foram nomeados. E de 2016 até hoje, 2018, a gente vem trabalhando é, tanto no monitoramento e na articulação de políticas públicas de prevenção e combate à tortura em diversas, em diversas áreas, não somente nos presídios, mas também nas unidades de internação de adolescentes infratores como também eh, em locais de permanência de pessoas com, em sofrimento mental, né, com problemas psiquiátricos, mas ah, o âmbito de atuação do comitê também pode ser orfanatos hospitais, quaisquer lugares que favoreçam a invisibilidade e a prática da tortura. Pois é, eu quero pedir licença para abrir um parêntese, o nosso programa tem uma dica cultural sempre uma dica de leitura hum. Essa dica de hoje tem tudo a ver com isso. Eu quero sugerir para você, esse livro que está aí na tela, que você está vendo aí, As Memórias de Gregório Bezerra. É um dos livros mais fantásticos que eu já li, uma história real. Esse cidadão foi deputado federal, militante comunista, e passou mais tempo na cadeia do que fora da cadeia. Tem até um episódio interessante, que ele estava preso no, no quartel do 15 em João Pessoa, em Cruz das Armas, uma certa vez, e ouvindo o radinho no Repórter Esso, houve um incêndio no Rio de Janeiro e atribuiu a ele, ele preso aqui, tá, aqui nesse livro. Então, não é só a história dele, mas esse livro termina resgatando a história política dos últimos 40, 50 anos. Então, Memórias de Gregório Bezerra, Bezerro, uma história fantástica, humana, maravilhosa. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, existe tortura na Paraíba que tipo de tortura é mais comum? Olha, existe sim muita tortura. É, pela apuração do comitê até agora, a gente vê muita denúncia nos âmbitos de privação de liberdade, especialmente nos presídios e unidades de internação. Ainda de existe tortura em presídio? Existe. Que tipo de tortura <risos> e quem pratica? Olha, as denúncias são de prática de tortura por parte dos agentes do Estado, né? Os agentes do Estado que deveriam ter Toda a, a preparação e todo o cuidado, porque as pessoas presas estão sob os cuidados, sob do a custódia Estado, do né? Estado, né? mas são, são o alvo preferencial das denúncias das pessoas privadas de liberdade. Né? E, além disso, um problema grave que a gente tem é a falta de registro e dados oficiais acerca da prática da tortura. E isso não é um problema nem só da Paraíba, é um problema do Brasil e do mundo também. E por que essa dificuldade? Porque a tortura, primeiro que ela é muito naturalizada no dia a dia, especialmente das entidades que atuam na persecução penal, né polícias, é, agentes penitenciários. Então, muitas vezes, a prática da tortura é tida como algo que faz parte da função, né seja para extrair informações, extrair confissões por parte de pessoas que estão sendo investigadas ou processadas, seja como forma de punição. Então, existe essa naturalização... E existe esse sentimento geral de que faz parte mesmo, sim, a pessoa ser presa, a pessoa ser, é, ser levada a uma delegacia, faz parte Espatado. do trabalho. É, está levando um baculejo né, no meio da rua e, e, de repente, leva um tapa na cara, leva um tapa no ouvido e aquilo ali é como, como se fosse inerente às atribuições dos profissionais do Estado. E qual é a dificuldade de apurar esses fatos, de investigar? O que... Quem protege o torturador? Olha, é... existem algumas pesquisas feitas sobre os processos judiciais em que se apura e se procura punir o crime de tortura. Primeiro que são poucos processos, porque justamente é difícil se chegar à denúncia formal e ao registro desses crimes. Mas, de toda forma, quando esses crimes conseguem ser alvo de uma denúncia, o Ministério Público vai lá no Judiciário e pede a punição dos torturadores... É, em regra, são agentes do Estado, né, membros das forças policiais ou agentes penitenciários. E em pouquíssimos casos, se trata de particulares, porque os particulares também podem ser é, agentes do crime de tortura aqui no Brasil. Particulares seriam quem? Seria, por exemplo, um ababá. Um ababá ah, com quem a tá. gente deixa nossos filhos e pratica tortura como uma forma de punição, de castigo, com finalidades correcionais. O Brasil, a lei brasileira... de Tortura, corretir... perdão, tortura a velhos tem... Claro, claro. É? Pode ser tanto em abrigos de permanência Aqui, das João pessoas Pessoa? idosas. Olha, o comitê especificamente, nesses, nesses dois anos em que eu estou participando, a gente nunca recebeu alguma denúncia. Mas a função do comitê estadual também não é de monitorar e receber essas denúncias. A função de monitoramento, ela está a cargo do mecanismo estadual de prevenção e combate à que ainda não existe, que está com sua seleção aberta agora para peritos até o dia 13 de julho. Né? E de que forma eles podem participar, concorrer? Bom, é, existe um edital aberto, né, o edital foi aberto há pouco tempo, as inscrições são previstas até o dia 13, estão sendo feitas na sede do Ministério Público Federal, porque o doutor José Godoy, ele atualmente é o coordenador do comitê, então, pela nossa falta de estrutura, né, pela falta de... de, de possibilidade de ter uma sede efetiva, a gente está facilitando as inscrições lá no Ministério Público Federal. E as pessoas que concorrerem precisam, primeiro, ter uma experiência na área de direitos humanos. Precisa ter uma atuação comprovada, experiência nessa área, especialmente de prevenção e combate à tortura. Também precisa ter alguma formação na área jurídica, no serviço social, em alguma área afins isso está bem especificado no edital. E serão selecionadas essas pessoas, né as pessoas terão que fazer uma prova escrita, terão que submeter seu currículo, serão entrevistadas. Essa seleção é organizada pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e, após isso, o governador deve nomear os três primeiros peritos a atuar na Paraíba. Esses casos de torturas e, e, tortura, eles ocorrem mais na área estadual ou tem na área federal também? Eles eles ocorrem em qualquer área. Agora, aqui, no, aqui na Paraíba, a gente não tem um presídio federal. Então, por isso que as denúncias e o processamento de eventual processo judicial que apure esses crimes são afetas à área estadual. Mas é possível também que um policial federal na hora de, ou um policial rodoviário federal na hora de abordar alguém pratique tortura, que um delegado ou um agente que atue na investigação é, torture alguém para obter informações ou confissões. Então, é possível que existe também. Eu, praticamente, na minha atuação de defensora pública federal, vi um ou outro caso de denúncia que a gente conseguiu acompanhar. Mas, como os crimes federais aqui na Paraíba geralmente são praticados sem violência ou ameaça, é, não geram, é, em regra, prisão, porque são estelionatos, são é, moeda falsa, aqui, aqui não é rota de tráfico internacional de, de, de drogas. Então, assim, o âmbito federal aqui de tortura é reduzido quando comparado ao estadual. É, qual é a dificuldade? Por exemplo, se... se, se tem essa informação de que nos presídios estaduais existe a tortura, por que então o Ministério Público, a Defensoria Pública, a quem competir, não chama o secretário de segurança, o comandante da polícia, os devidos chefes dizem, olha, tem casos de torturas aqui, e vocês precisam parar com isso, porque é o Estado, que tem a obrigação de salvaguardar a integridade física, dos presos está se tornando um estado bandido. Qual é a dificuldade de fazer isso? Olha, a dificuldade primeiro é que os, as próprias vítimas da tortura se sintam seguras o suficiente para formalizar a denúncia. Porque, veja bem, a partir do momento que você faz uma denúncia contra um agente, contra um profissional que está dia a dia com você ali no presídio, você pode sofrer uma retaliação e ninguém saber depois. Entendeu? Então, existe essa dificuldade extrema em garantir a segurança. É por isso que é preciso que a gente crie mecanismos, instrumentos efetivos de dar visibilidade, de colocar olhos da sociedade, olhos de garantias de direitos ali dentro dos presídios, de forma sistemática que produzam relatórios consistentes que faça essa cobrança de forma consistente ao, ao, ao Estado né a Secretaria da Administração Penitenciária a Secretaria de Segurança Pública, ao Governador e às instituições do Sistema de Justiça Na sua área de direitos humanos é, o que é feito tanto no... porque as pessoas pensam que de defenso, de direitos humanos é inerente apenas à tortura que outras áreas vocês atuam aqui na Paraíba? Bem, é... Pela Defensoria Pública da União, a gente tem uma atuação forte na área de saúde, na área previdenciária, na área de garantia de benefícios é, assistenciais às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, como, por exemplo, Bolsa Família, seguro-desemprego, é, benefício da lei orgânica de assistência social, que é o LOAS ou o APARO, né? cada, um, cada canto chama de uma forma diferente. Também temos... É, uma atuação para garantir é, direitos relacionados à educação Pessoas que precisam é, de acesso ao IFPB, ao FPB Então existe uma vasta gama, de, também garantia de moradia para comunidades é. tradicionais ou não Eu queria lhe fazer uma pergunta que o, o telespectador deve estar se perguntando Se a senhora for no trauma grande, no trauma pequeno aqui em João Pessoa Parece um campo de concentração Ali, gente doente no chão, o camarada, um amigo meu passou três meses para fazer uma cirurgia e tal. Aquilo ali não é um afronto aos direitos humanos e por que é que não vem um lado e diz, olha, acaba com essa brincadeira aí, que esse povo paga imposto muito caro e tem que ser resolvido. Por que é que não vai lá e parte para cima do Estado mesmo? Bem, nessa área de saúde existem várias instituições que atuam, né? Tanto a Defensoria da União quanto a Defensoria Pública do Estado. E bem como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Então, na Defensoria Pública da União, como essa atuação coletiva é um pouco mais recente, a gente tem uma atuação é, em andamento com relação à fila de cirurgias do Trauminha, do Hospital Trauminha. Então, a gente está coletando informações para ver uma atuação mais efetiva. Eu não posso aqui adiantar claro. uma análise que ainda não está bem concluída para, eventualmente, ajustar uma ação ou tomar uma medida administrativa nesse caso. Mas existem procedimentos em andamento. O problema é que essa área de saúde é, é bastante complicada porque envolve responsabilidades estaduais, municipais e federais, envolve vários órgãos de controle, envolve várias, é, várias questões que dificultam um pouco a atuação mais efetiva. Mas é um problema que a gente enfrenta sim e é, como você bem falou, um grande campo de atuação dos direitos humanos. Pois é, doutora dele infelizmente o tempo é pouco, chegamos ao final e eu quero agradecer a entrevista. A senhora fica à vontade para a sua despedida. Olha, eu agradeço novamente é, e acho muito importante a gente abrir espaços para falar com um pouco mais de responsabilidade sobre direitos fundamentais e é direitos verdade. humanos. Porque se a gente ligar a televisão, a gente vai assistir muitos discursos, às vezes até criminosos, de incitação ao ódio contra pessoas que defendem direitos humanos e, na verdade, defender esses direitos fundamentais é uma responsabilidade de todos nós, porque todos nós estamos vivos, é porque o direito à vida é um direito fundamental. Pois não, muito obrigado. historiando não terminou ainda, terminou a entrevista, mas ainda vem aí o quadro O Fundo do Poço e é já, já. E agora o quadro O Fundo do Poço. Você vai saber quem nós vamos mandar ou quem nós vamos tirar do Fundo do Poço. Eu que não quero ficar com essa responsabilidade, essa culpa. A sugestão é do meu conterrâneo serrariense fofoqueiro Juvino, que já está com uma dica aqui, né Juvino? Merecido, merecido. Gostei demais. Vamos ver quem é aqui. Vamos, vamos ver quem é. Eita. Eita. Aoi. Campeão estadual da antepa, antipatia, perdão... Dos serviços Lá pra baixo, olha dona Oi a Senhora vai para o fundo do poço, viu Maior índice de reclamação No PROCON É pra senhora Não trabalha direito, né Ganha de todo mundo e não presta A minha conta de Oi lá na minha casa É um desastre, viu a Internet é horrível, não entrega o que vendem Essa que é a verdade Pode entrar na justiça que eu vou lá e provo Tá aqui, ó Vai aqui para o fundo do poço e vamos mais para baixo, que é para ir para a lama mesmo. Aí, fica aí. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com a vice-coordenadora do Comitê Antitortura, Diana Andrade, a indicação do livro Memórias de Gregório Bezerra na Dica Cultural e o quadro O Fundo do Poço. Lembrando sempre que este e outros programas você pode assistir na TV do Gordinho .com.br Tchau!